Imagens do Santo Sudário e do Corpo de Cristo é exposto pela igreja. Homem fantasiado de Ghostface comete crimes terríveis em vilarejo e já chegou ao Brasil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 Coincidindo com a chegada de uma onda de calor intensa à América do Sul, a cidade de Santa Isabel, em La Pampa, na Argentina, está sendo invadida por milhões de besouros da espécie de Lobóderos abderos. Moradores registraram em fotos e vídeos a quantidade de insetos que, segundo a polícia, já estão danificando diversas instalações. O delegado Omar Sabandini, chefe de polícia de Santa Isabel, afirmou ao site Infurella que a invasão é impressionante. Em alguns casos, essas criaturas danificaram telhados de edifícios. Há relatos de pessoas que acordaram cobertas por esses bichos que invadiram seus quartos. Na delegacia danificaram o forro e, em um estabelecimento comercial, o teto e um posto de gasolina cobriram os ralos, contou o policial. Poderia ter sido pior. Agora uma cena perturbadora registrada durante uma celebração na Inglaterra. Prestem bastante atenção nessas imagens. Num um primeiro olhar desatento, parece que não há nada demais, mas ao olharmos atentamente para a face de ambos, notamos que há algo de errado com eles. É como se eles tivessem sido substituídos por androides alienígenas. Partindo da premissa de que essa tese seja verdadeira, imagine esses seres substituindo as maiores autoridades políticas da Terra. Desta forma, facilmente eles dominariam o nosso planeta sem ninguém perceber. E quando nós nos dermos conta, já vai ser tarde demais e já estará tudo aparelhado. Nessas últimas semanas saiu nos cinemas um novo filme do Ghostface, um dos maiores ícones do terror cinematográfico. Pânico 5 tem sido um sucesso de bilheteria e de crítica popular. O problema é quando o que vemos no filme começa a se manifestar na vida real. Quando assistimos ao vídeo ficamos com medo, mas depois o medo passa até porque é apenas um filme. Mas já temos notícias de pessoas fantasiadas de Ghostface cometendo uma série de perversidades com pessoas comuns como eu e você, exatamente como vimos no filme. Aqui temos o caso em que um homem fantasiado de pânico cancelou o CPF de uma pessoa. Este outro caso foi aqui no Brasil. Onde pessoas fantasiadas estavam espantando e atacando velhinhos nas ruas. Câmeras de segurança têm registrado pessoas fantasiadas de Ghostface cometendo uma série de assaltos nos Estados Unidos. Ele pode estar inclusive agora e mesmo perto de você, talvez espreitando sua casa. Portanto, sempre esteja preparado para se defender. O nosso próximo caso foi registrado pelo canal Stramedy. Na ocasião, eles foram até uma casa onde houve um ataque de Ghostface com vítima fatal há oito anos. A polícia ainda está apurando o caso, mas o agricultor que mora próximo ao local, agora abandonado, confirmou que os rumores são reais. E que volta e meia tem a impressão de ter visto serial killer levando pessoas amarradas para dentro daquela casa. Por questões de segurança, primeiro eles enviaram o um drone para aferir o local. Local este que se mostra totalmente interditado e depredado pela população revoltada com o ocorrido. Eu não sei, poderia ter sido um Oh meu Deus! Bom, então eles viram que não havia nada demais além de uma pessoa pendurada pelo pescoço em uma árvore, e um homem vestido de preto andando pelo quintal com uma faca na mão. É. Oh, meu Deus! Você pode ver its face! Olha! Ele está está Eu acho que ele está Traga essa aqui. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Após perderem seu drone, eles foram para casa. Talvez para fins de queima de arquivo, Algo que parece ser uma seita de Ghostface foi atrás dos invasores. Adentraram em sua residência, os cercaram, os fizeram de refém e o desfecho dessa história não podemos mostrar para não infringir as diretrizes da comunidade. Bom, é claro que esse caso é um curta-metragem, mas com tantas mentes doentias que temos por aí, é bom estarmos sempre atentos. Este vídeo mostra o que pode acontecer com a gente. Na dúvida, mantenha todas as portas e janelas trancadas e tenha sempre um dispositivo de autodefesa por perto. Guardado as sete chaves na Catedral de Turim desde o século XVII e raramente exposto ao público, o Santo Sudário é uma das relíquias mais importantes e controversas da Igreja Católica. De acordo com a Igreja, esta seria a manta colocada sobre o corpo de Cristo após ter sido levado ao sepulcro. Todos temos que ficar fascinados pelo fato de que essa relíquia extraordinária não foi criada por nenhum meio que conseguimos identificar no século 21. Objeto de veneração e alvo de polêmica desde sua existência veio à tona ainda na Idade Média, o Santo Sudário. Na minha opinião, o Santo Sudário é a prova de que Jesus se transformou em um ser de luz e se projetou através do Santo Sudário o tecido foi exibido ao vivo nas redes sociais e no portal de notícias do Vaticano. Acredita-se que este material teria poderes místicos e milagrosos e que nenhum enfermo que se aproximou dele deixou de ser curado. Mas o que ninguém esperava é que este evento desencadearia uma exposição assombrosa de um suposto documento guardado há séculos pela igreja. Um arcebispo que estava no local da transmissão ao vivo divulgou no mesmo dia em seu Twitter um vídeo muito curto que mostra um corpo embalsamado com uma coroa de espinhos na cabeça. Em dois minutos o vídeo foi deletado e a conta encerrada, mas foi tempo suficiente para internautas salvarem o vídeo e viralizar nas redes sociais. O que vemos deixou muitos apavorados, pois pelo que parece a igreja guarda as sete chaves o corpo de Cristo embalsamado, mas como se ele ascendeu aos céus rumo ao reino celestial? Isso nos faz acreditar que este, na verdade, seria o corpo do anticristo, que está ganhando vida aos poucos, e sua fisionomia explica porque a Bíblia diz que até os escolhidos seriam enganados. Bíblia, Bíblia, Bíblia, Bíblia, Osmônios, Satanás, as imagens estão aí. Não se tem informações oficiais. Podemos estar equivocados em nossa teoria. Mas e se for verdade? O fim, queira você ou não, está próximo. Este vídeo se tornou viral no TikTok. aqui temos uma menina gravando pela selfie em seu quarto sem se dar conta de que havia algo escondido debaixo de sua cama. Quando ela percebeu, através da câmera bateu em retirada de imediato. Nas imagens vemos um rosto branco e pálido, como o de um defunto no velório. Assim que ela saiu, o estranho ser parece ter cobrido seu rosto com uma manta preta. E se ele apareceu debaixo da cama dela, também pode aparecer debaixo da sua.